sou internautas, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos O Blitterador X na área, hoje vamos jogar a Paca e o Frango, Must Stop Blitz Com o fim do Flash se aproximando, estou iniciando uma série nova aqui no canal Onde nós iremos rever os melhores jogos de Flash e de Shockwave E para começar a lista, escolhi esse daqui que foi um dos primeiros Nos primórdios da Cartoon Network Bom, o objetivo do jogo é chegar no ônibus a tempo Começando aqui pelo primeiro dia de escola Aqui embaixo você pode ver que tem um tempo Que começa às sete e meia da manhã E o objetivo é chegar no ônibus antes das oito Ah, e tem que tomar cuidado para não pegar o ônibus errado Pronto, a vaca já subiu no ônibus Agora falta o frango com quais setas nós movemos os personagens e com espaço a gente alterna entre eles. Falta um. Se você conheceu esse jogo na época, comenta aqui no vídeo. E se não conhecia, comenta também que eu quero saber o que você está achando do jogo. É isso aí, chegamos na hora. Agora é segunda-feira. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como este? Então. Então já sabe, não esqueça do like. E, e sim, você não entendeu errado. Flash vai acabar dia 31 de dezembro. O que significa que todos os jogos que usam Flash vão parar de funcionar. Ah não, passou o livro deslotado. foi pro brejo. Só de vez quando o jogo trola. Pô, jogo bem pensado é outra história. Pronto, subiram os dois de uma vez. Beleza, conseguimos. E agora? Terça-feira. Eu vou colocar nessa lista os jogos que na minha opinião são os melhores. Se você quiser deixar sua sugestão, quem sabe coincide com a minha. já foi falta um o frango já foi falta a vaca na frente esse aqui não é necessariamente flash é shockwave, mas resolvi cavar mais fundo entendeu eu vou confessar que eu achava esses jogos de internet horríveis 99% muito ruins no entanto para minha surpresa havia um jogos como este que eram muito bons e dariam Excelentes jogos, excelentes franquias, jogos com conceito, início, meio e fim, música agradável e, e desafiador, eram características desses jogos que eu estarei colocando aqui na lista. É isso aí, vamos pro próximo, e agora, quarta-feira. E ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ah, boneza, ah, que beleza! E vamos para o próximo, e agora quinta-feira mandei. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pronto, o frango já foi. A Vai. Pronto! Agora sexta-feira! Vamos lá! Ah, não! Não! Não! Ah, demorei pra reagir! Ah, pegou o ônibus errado! Miserável! Tava indo tão bem! Ah, vamos tentar de novo! Vamos tentar de novo! Segunda-feira! Você perde e volta pra segunda! Não esqueça de deixar o seu comentário, lembre-se que eu li todos os comentários Ih, foi tão rápido que bugou a porta <risos> Na terça-feira, opa, Ahá. tem que reagir rápido. O segredo é sempre deixar um espaço para, se, se precisar, mudar de posição. Muito bem, quarta-feira, Wednesday. A única coisa que irrita um pouco nesse jogo é o loop da música, que não para e é, muito, e é muito curto. Apesar da música ser agradável, depois de um tempo ela se torna repetitiva. Demais. E a princípio é o único defeito desse jogo. Ah, melhor correr Pera aí Esses jogos bons de Shockwave Me lembram os bons jogos de Atari Conceitos simples Porém funcionais E desafiadores Quinta-feira, frango já foi, falta a vaca. A vaca foi ligeira agora <risos> Muito bem Agora é sexta-feira Vamos lá, vamos lá Já foi, o frango. Se você gostou desse jogo e quiser jogar também, eu vou deixar na descrição do vídeo um programa chamado FlashPoint. Nele você consegue baixar todos os jogos de Shockwave e Flash. Nele você consegue baixar esses jogos. Depois do dia 31, essa vai ser a única forma de jogar. Ah, deck, É isso aí! Beleza! Ah, é isso aí! Superamos o jogo! Inacreditável! A vaca e o frango são super estudantes! <risos> então é isso! Muito obrigado por ter me um aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!